Aqui ó, medir daqui pra cá E daqui pra cá Medir daqui pra cá E medir daqui pra cá Achei o centro Vou deixar 14 centímetros aqui, ó Pra caber a mão legal aqui ó Então Se puder deixar um pouquinho mais Pode até deixar com Com 16 se quiser, um pra cá E um pra cá Pra mão pegar bem folgada né Bom, eu vou deixar aqui com 14 quando eu virar vai ficar com 16 que vai a volta vai dar um centímetro então 14 centímetros no é certo quando eu virar um para cá e um para cá vai dar 16 centímetros quando você pegar aqui a sua mão não vai pegar aqui na, na lateral 16 ó 15,8, certinho, hein? 1, 2, 3 65, certinho E aqui também, ó 65 Puxei assim, ó 65, pronto Então eu achei aqui a minha medida, certinho O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer isso aqui Agora eu vou tirar esse cantinho aqui, ó Esse cantinho aqui E esse cantinho aqui, ó esse cantinho aqui certinho E vou tirar esse cantinho aqui, ó Vou marcar aqui e aqui, ó Veja bem, isso aqui é um disco de arado E eu queria que ele ficasse assim, ó Eu tenho um que ele é todo gasto aqui E ficou sem essas voltas aqui Só que esse aqui eu queria que ficasse assim Pra ficar bem legal Aqui, ó Aqui ele vinha aqui, ó E ele vinha pra cá Aí ele, igual esse aqui, ó Aí ficaria aqui no meio Então eu cortei aqui, ó Cortei um pedaço E esses pedacinhos aqui Eu fiz aqui essa, esse preenchimento aqui Pra ficar aqui igual aqui, ó e aqui do mesmo jeito, ó. Eu fiz aqui o preenchimento. Então eu dividi aqui, certinho, ó. Dividi aqui. E ficou assim dividido. Agora aqui eu vou lixar tudinho. E vou tirar todo esse ferrugem, Vou passar um vinagre depois. Vou vou, tirar, vou, li, vou lixar bem isso aqui, né? Até sair. E aqui eu vou, também vou, vou lixar. para ficar aqui igual. Pra mão caber certinho aqui, ó. Ficou folgado aqui a mão. Isso aqui quando for pegar, tem que pegar ou com a luva ou com o pano. Que esquenta, né? O meu eu coloquei madeira, mas o fogo tá queimando porque aqui é muito quente, fica perto da, da uma chapa. Isso aqui eu deixei ficar assim. Lógico, ficou aqui um. Esse aqui tirou um pouquinho, mas eu queria assim, ficou legal. agora eu vou usar um disco flap pra um disco flap para poder lixar melhor isso aqui ó. tirar toda a ferrugem deu um pouco de trabalho mas eu deixei assim ó bem amplo aqui ó para não tocar os dedos aqui aqui também Dividi aqui o meio aqui como era nove gumo não deu certo eu queria mesmo pôr meio aqui ó tem um aqui e o outro aqui ó mas ia ficar uma metade maior então, aqui fazer assim, ó. Mas foi de bola. Aqui agora é só fritar um bife. Legal aí, ó. Aqui por fora ficou assim, ó.